Agora, vamos entrar na nossa casa, vou mostrar para vocês como é que está a entrada principal dessa casa. O que, é que vocês acham? Vamos lá. Então, aqui ó, aqui é a nossa entrada, ó. Porta de entrada, de alumínio branco, bonitinho, vamos lá? Ai, olha os detalhes que a gente fez do rodapé e do requadro ao redor. Muito legal, né? um detalhe que funciona super bem para você fazer o processo de impermeabilização, não ter problema na tonalização. E ainda fica super charmoso. E aqui, ó, com aquelas cantoneiras embutidas que a gente fez. Vou te mostrar aqui nesse janela também. Muito legal essas cantoneiras pra né? Vamos entrar? Tadá! Olha a nossa sala. Que coisa linda. Olha a janela já com os arremates. Gente, isso aqui eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é pura criatividade, tá? Aqui eu vou te mostrar. Isso aqui é cantoneira de forro. É inacreditável, né? A gente botou cantoneira de forro pra arrematar aqui a espadrinha. E aí um detalhe pra você, não tem pra onde tem infiltração silicone branco entre um e outro. A gente cola a cantoneira com silicone PU, adesivo PU e bota o silicone branquinho de vegetação aquele acético mesmo, tá? Nosso painel de flex, wall. Cara, ficou demais, né? Essa sala aqui ficou animal. Ai, ficou linda, tô apaixonada. Portinha da cozinha que já tá, ó, engatada, bonitinha. Esse é um detalhe que eu quero mostrar para vocês. O que, que a gente faz? A gente bota chapa de gesso até metade. E na outra metade a gente preenche com espuma, tá? E aí a gente cola a porta. E você não precisa aqueles parafusos feios, né? Que fica parecendo aqui. Eu dei aqueles parafusos, eu acho horroroso. A porta ficou um ladinho firme. E aqui a gente Maricinho. vai botar uma cantoleirinha branca de acabamento, igual a gente fez na janela. Nosso corredor. Parandela. Olha só que coisa mais linda. Apaixonante. Pessoal, aqui nos quartos. Por último, nosso banheiro azul. Olha que lindo, ó, tudo pronto, com base, pia. Então, galerinha do mundo de frame, o que vocês gostaram? Especial, Eliana na Roça. Uma casa linda e maravilhosa, construída em três semanas, tá? 80 metros quadrados em três semanas, com seis pessoas. Vocês têm noção do que é isso? Se você gostou, se você tá é apaixonado, deixa um comentário aqui pra mim, por favor. Não esquece de dar aquela curtida bacana no vídeo. E se você não acompanhou, se inscreve. Se inscreve e vê que esse especial tá maravilhoso. Beijinhos, pessoal. Tchau, tchau. Helena, é eu sou Dama do Gesso no mundo do estilo Frame.